Com certeza você já deve ter ouvido alguma dessas, né? Pois é, toda série tem aquele mistério que você pode tentar desvendar através de uma teoria, ou então nem tem mistério, mas você acaba criando todo o universo conspiracionista por trás da história principal. São as famosas teorias da conspiração. O interessante desse tipo de teoria é que elas geralmente envolvem não só coisas dentro daquele tema. Sempre vai ter algum elemento relacionado à obra com alguma conspiração fora daquela realidade. Por exemplo, envolver desenhos animados. A coisas macabras, filmes de ficção, a atividades paranormais, ou então relacionar organizações do um mundo real a seitas e planos governamentais ocultos. A União da República Socialista Latino-Americana. E existe muita, mas muita gente que acredita nessas teorias e até dedica um bom tempo para pesquisar sobre elas. Mas não é dessas pessoas que eu vou falar no vídeo de hoje. Pelo menos não as do mundo real. Se você acompanha o Steven Universe, sabe que tem um personagem que representa completamente esse tipo de pessoa dentro da série. E é óbvio que eu estou falando do Ronaldo. O cara estranho que tem um blog. Ele é aquela típica pessoa conspiracionista que tenta enxergar os mistérios que o mundo esconde. E o mais incrível... É que ele acerta Desde que nós ficamos sabendo que existe um zoológico humano em Homeworld Nós começamos a dar mais ouvidos às loucuras conspiracionistas que o Ronaldo fala E aos poucos a gente foi percebendo que o que ele dizia acabava de algum jeito se mostrando verdade A grande autoridade diamante, gente pedra, o zoológico humano no espaço E várias outras coisinhas que acabaram sendo relevantes para a trama principal E é por causa dessas coisinhas que acabaram se mostrando o fato Que os fãs começaram a criar teorias sobre as outras teorias do Ronaldo, é Pois é, e isso acontece porque ainda existe a esperança das outras maluquices que ele disse se tornarem verdade. O interessante é que essas maluquices não estão 100% certas, então a gente tem que pensar um pouco para tentar descobrir o que a teoria do Ronaldo realmente seria. Afinal, ele não sabe de tudo que a gente sabe. A gente sabe que teve uma guerra, a gente sabe que tem games em outro lugar, e tem alienígenas que tem que tem toda uma trama por trás e o Ronaldo não sabe disso. E uma dessas maluquices que recentemente está sendo bastante discutida nas comunidades de Steven é a teoria da gente cobra, que por coincidência foi a primeira maluquice que a gente ouviu do Ronaldo, e muitas teorias interessantes estão surgindo sobre esses seres que ele falava, tentando relacionar as pessoas cobra com a guerra gem, com a cultura de homeworld e até com outras raças conquistadoras de mundos como as gems, é realmente muita teoria complexa sobre eles, e é lógico que eu fui pensar algumas coisas para ter alguma ideia de teoria, e meus amigos eu cheguei a uma conclusão bem interessante e até bem simples sobre tudo isso. O interessante é que ela faz muito sentido de várias maneiras diferentes, vamos dizer assim. E vai ser isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. O que são as pessoas cobra em string universo? E fica ligado porque nessa teoria eu quero ver um retorno bem interessante de vocês sobre o vídeo, beleza? Então, sem enrolação, vamos começar. Welcome to my office. Go that way. Welcome to the truth Snake people They pit us mammals against each other With elections, sports And anime message boards We spend so much time fighting over dubs Or subs That we miss the big picture What's that? That the world is under their control E mano, como essa teoria vai ser uma teoria de outra teoria que já existe, caramba, isso foi um pouco confuso. A primeira coisa que nós devemos fazer é revisar a ideia do Ronaldo. De acordo com ele, as Snake Peoples, ou a gente cobra, é um grupo de seres não humanos que controla o maior nível do governo. Um dos argumentos mais interessantes sobre isso é o símbolo da cobra no dólar e na moeda dentro deste universo. As pessoas cobra por algum motivo manipulam os humanos do planeta para brigarem entre si através de eleições, Portes brigas em fóruns online, tudo isso para os humanos não perceberem a verdade, que o mundo está sendo controlado por eles, tá, esse motivo para eles controlarem a humanidade não está muito bem elaborado, a gente vai ter que montar isso também, mas basicamente é isso, e sinceramente, se você pensar sobre essa ideia do Ronaldo hoje em dia você vê que ela pode fazer sentido principalmente por causa do argumento do símbolo no dinheiro representar alguma coisa, isso porque a gente sabe que sim aquele diamante invertido que tem na nota de um dólar, representa Obviamente a diamante rosa A pedra da diamante rosa E lembrando que a última vez que a diamante rosa foi vista Foi há uns 5 mil anos atrás E como é que caramba A pedra da diamante rosa foi parar nas células de dinheiro Bom, infelizmente esse não é o assunto desse vídeo Mas eu prometo que se esse vídeo tiver muito like Eu trago uma teoria super top Envolvendo a história da humanidade em estilo do Universo Beleza? V vamos fazer assim E essa teoria vai explicar por que, que o símbolo da diamante rosa Tá na nota de um dólar, não só na de um dólar Na verdade tem nas outras notas também Mas vamos dizer que a é de um dólar Mas enfim, o fato do diamante estar lá já indica uma coisa Que os símbolos do dólar Podem sim significar alguma coisa Como a gente sabe, o símbolo da diamante rosa Tá lá, tá ligado? De acordo com o Ronaldo A cobra seria um símbolo que indicaria A autoridade que a gente cobra Tem sobre o governo E o diamante, bom, ele não tinha muito bem Uma ideia formada sobre o significado Do diamante, ele só vai ter uma ideia No final do episódio, que é Adivinha? Ele acertou em cheio a grande autoridade diamante. E lembrando que esse episódio que nós estamos falando é lá da primeira temporada. Então nós não tínhamos o menor conhecimento da existência de diamantes. Nós só tivemos a confirmação que realmente existiam diamantes no final da primeira temporada. Quando a Jasper fala que a Yellow Diamond precisaria ver essa coisa. Que no caso era a Rose na forma do Steven. Outra coisa interessante é que assim como o dólar na vida real. Os significados dos símbolos são desconhecidos. Pelo menos os de alguns. Na verdade, tem muita coisa relacionada à vida real nesse assunto. Se você mentir das teorias da conspiração, já tá ligado. Então, realmente, esses símbolos possuem significados ocultos. E, mano, eu tava pensando aqui e dessa vez eu vou fazer um pouco diferente e dizer logo quem eu acho que são a gente e Cobra. E, a partir disso, eu vou tentar desenvolver as ideias. Eu acredito que as Snake Peoples, na verdade, são as Crystal Gems. Mas calma que não é assim tão direto. Tem uma coisinha antes das Crystal Gems que já já vocês vão descobrir. Mas é agora que as coisas começam a ficar interessantes Na verdade, eu cheguei à conclusão das pessoas cobras Serem as Crystal Gems, entre aspas Enquanto eu montava uma outra teoria E essa outra teoria tentaria explicar Algumas coisas que não fazem sentido em Steven Universo Coisas que não fazem sentido mesmo Ué, cometa, né? C como assim? Beleza, vamos com calma Steven Universo é um desenho de ficção com uma história super interessante Envolvendo uma guerra alienígena que aconteceu há 5 mil anos atrás E essa guerra foi a responsabilidade por milhões de acontecimentos no mundo Desde que ela acabou E até aí tudo bem, temos uma história legal Mas tem um detalhe que incomoda bastante Quando você para pra pensar sobre isso A sociedade de Steven Universo Nos dias atuais é idêntica à sociedade humana na vida real É como se Steven Universo fosse uma Cópia da nossa realidade Só que com a existência das gems Com todos os acontecimentos envolvendo as gems O problema é que mesmo com essa guerra O mundo hoje em dia é do mesmo Jeito, ué cometa mais qual é o problema? O problema, meu amigo, é que existem gems corrompidas espalhadas pelo mundo, monumentos gems antigos. Construções voadoras no céu, invasões alienígenas acontecendo a todo momento com naves gigantes em formato de braço E recentemente até apareceu um celeiro do nada lá na lua E a sociedade humana ainda está do mesmo jeito, despreocupada e sem saber de nada A gente até pode ver que os humanos ficam surpresos quando vem um monstro Ou uma nave espacial Ou qualquer outra coisa diferente Então realmente a humanidade não sabe que existem coisas mágicas e alienígenas O que não faz o menor sentido porque como eu falei a terra é invadida toda hora e aí é que entra a gente cobra a minha teoria é que sim a gente cobra é uma seita secreta que realmente controla o mundo por baixo dos panos realmente como ronaldo diz porém eles controlam o mundo justamente para os humanos não saberem da existência das Gems, para não deixar a humanidade em pânico mas o mais interessante para essa teoria é que a responsável pela criação dessa organização secreta foi justamente as Crystal Gems. beleza a teoria até aí faz sentido na questão histórica da coisa. Mas agora vamos para alguns argumentos. Primeiro, nós sabemos que as Crystal Gems se importam muito com os humanos, principalmente no passado. Além de toda a guerra ter sido iniciada por causa dos humanos, as Crystal Gems sempre continuaram protegendo a humanidade. Nós pudemos até ver algumas ações interessantes na peça encenada pelo Steven e pelo James no episódio Historical Friction, onde as Crystal Gems aconselham os humanos a ficarem longe daquelas terras, que futuramente seria Beach City. E também no episódio Buddy's Book, onde a Pérola aconselha o Buddy a não ir nos lugares perigosos construídos pela as James ao redor do mundo. E o interessante é que tanto na peça que o Steven e o James encenaram, quanto na história do Buddy, os avisos dados pelas Crystal James foram ignorados. Outro argumento interessante que apoia completamente o envolvimento das Crystal James é uma página no livro Keep Beat City Weird, um livro escrito pelo Ronaldo que foi lançado na vida real. Mano, eu ainda dou um jeito de ter esse livro. Em um capítulo sobre a Snake People, o Ronaldo fala de várias coisas que nós já vimos no episódio Keep Beat City Weird. Mas com alguns detalhes bem malucos relacionais, vamos dizer assim Tipo aquela galera que gosta de pegar uma palavra e embaralhar as letras pra dar uma outra palavra Que seria um anagrama da palavra anterior Pra dar uma pista de uma coisa conspiracional super gigantesca que estava por trás de tudo aquilo tal Pois é, essas coisas aí estão nessa página E uma dessas maluquices que está escrito no livro É que a palavra one que está na nota de um dólar É um anagrama pra palavra one, Porque se você pronunciar as duas palavras, elas são bem parecidas One e One. Caramba, tudo a ver, tá ligado? E bom, One em inglês significa ganhou. E de acordo com o Ronaldo, isso seria uma pista pra indicar que a gente cobra ganhou a guerra pelo planeta. Tá escrito bem assim lá no livro. E quem é que foi que ganhou a guerra pelo planeta? Pois é, as Crystal Gems. Mas nesse argumento eu queria deixar claro que eu estou juntando a teoria da gente cobra com a teoria da gente pedra. E eu acho que nós podemos sim fazer isso, porque como eu falei no início do vídeo, as teorias do Ronaldo não estão 100% certas. E também porque se você pegar a teoria do Rock People isoladamente dita lá no livro... Você vai ver que ela está metade certa e metade errada. Meio que ele mistura as Crystal Gems que ganharam a guerra pelo planeta com a autoridade diamante e tal. Então meio que as coisas estão bagunçadas lá. E se você prestar atenção, sim, cabem as duas teorias em uma coisa só. O diamante pode significar a diamante rosa e as Snake People pode significar sim as Crystal Gems. É só você encaixar uma na outra. Outro detalhe bem interessante que tem lá no episódio Keep Beat City Weird é uma frase que a Pérola fala para o Steven quando termina de conversar com com ele, ela diz, ele nunca estaria certo mesmo, como se ela soubesse do que realmente significasse toda essa história da gente cobra, só se liga na cena muito interessante isso. Na verdade se você for parar para assistir o um episódio pensando que realmente as Crystal Gems têm alguma relação com as Snake People, você vai perceber que muitas coisas ditas no episódio podem ser referências para isso, afinal tudo que Ronaldo relaciona a gente cobra acaba sendo de alguma forma coisas feitas pelas Crystal Gems, muito louco. E só lembrando que a gente cobra não são as Crystal Gems de verdade, elas só foram as responsáveis por criar essa organização, quem cuida de tudo na verdade são os humanos. Até porque as gems não teriam tempo de ficar manipulando a humanidade a todo momento. Então existe um grupo de pessoas que sabe que as Crystal Gems existem e que elas foram as responsáveis por criar essa seita misteriosa que manipula a humanidade para não perceberem as coisas gems que acontecem pelo mundo. Mano, quem sabe até o explorador Buddy fez parte dessa seita a primeira geração da gente cobra. Imagina como isso seria interessante. Galera, tem muita coisa envolvendo as Gems na história da humanidade dentro do de Universo. Então se vocês querem ver mais vídeos envolvendo fatos históricos assim, deixa aí nos comentários pra eu saber que vocês gostaram desse tipo de teoria. Tem ainda muita coisa que eu não falei que está escondida, entre aspas, no episódio Keep Beat City Weird, que pode estar relacionada às Gems na história humana. Mas isso vai ficar pra outro vídeo, beleza? Que essa aqui já tá bem grande. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, porque, mano... Tem muita teoria incrível pra você ver e tem muita teoria que ainda vem por aí, então se inscreva no canal pra acompanhar todo o conteúdo. Me siga no Amino de Steven e no Instagram pra vocês ficarem por dentro do meu mundo fora do YouTube. Ah é, não se esqueça de comentar se você viu alguma falha na teoria ou algum fato que apoie toda essa ideia da gente cobra ser, na verdade, as Crystal Gems. Enfim, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!